Salve, Tropa Tropical! A seguinte notícia está sendo viral. Está em todos os grupos de WhatsApp, está no Twitter. É a notícia mais comentada nas redes sociais e, portanto, não irá aparecer na Globo e não em nenhum desses sites da esquerda. Eu sei, você sabe, todo mundo no Brasil sabe que o crime organizado é que controla o nosso país. Mas até que nível? E até que nível de compreensão, inclusive, as pessoas entendem isso. Marcola e o PCC hoje dominam todo o nosso território. Começou ali em São Paulo e hoje eles têm filiais no Brasil inteiro. Não só no Brasil, mas, claro, principalmente no Paraguai, onde há sua fabricação de drogas, outros países da América Latina, Colômbia. Equador e onde mais eles puderem alcançar onde nem sequer imaginamos. Estão em todos os meios. E o que faz o PCC? Como que eles têm tanto poder? E é por falta de conhecimento que esse crime organizado ainda está lá. Agora, até onde vai o seu tentáculo? Vocês acham que eles podem influenciar de que maneira? Por exemplo, juízes corruptos por exemplo ministros corruptos e aqui nós levantamos mais de uma questão do que o PCC é capaz eu e você nem sequer imaginamos imaginem o seguinte basta um ministro do STF ser ameaçado e quem iria parar o PCC quem iria parar o PCC de ameaçar a família desse ministro eu não vou citar o nome de nenhum deles Apenas estou fazendo uma hipótese. Se eu fosse ministro do STF, por que será que a minha opinião teria mudado da noite para o dia? Porque de repente eu atacava o PT, atacava a corrupção no país, e de repente passei a defender que o Lula é inocente de todos os crimes? Como que isso pode acontecer? Por que será que, por exemplo... Ah, o auxílio reclusão acaba de ser aumentado. Enquanto o salário mínimo, ah, a gente não sabe se vai dar para aumentar esse ano não, diz o PT. O que, que nós estamos vendo aqui é a realidade. Então a simples notícia para nós, governo petista traz de volta para Brasília o traficante Marcola. Mais rápido que se poderia imaginar. Está na mídia inteira. Lula leva... O Marcola para Brasília. É até cômico, não é mesmo? Agora, por quê? Por que traz isso, né? A notícia é que Marcola estava pensando fugir, estava pensando ali em dar aquele vazar, aquele sumiço, então eles precisam de um presídio com maior segurança. Isso aqui é completamente imbecil. Vocês acham que Brasília vai ter mais segurança por quê? Os caras não conseguem impedir tias do Zap de entrarem no Congresso. Não, ao contrário. A mídia agora já confirmou que é, entraram lá quem quis, fez o que quis e não houve nem sequer uma tentativa de impedimento. E vocês acham que eu vou acreditar que é muito seguro o Marcola lá em Brasília? Não. Ele está mais próximo ainda dos seus comparsas da política. O que o... Marcola, durante o governo do Lula, desculpa, do Bolsonaro, precisava fazer para se comunicar com esses caras? Era algo de outro mundo. Ia custar ali uma milha. Ai, esse daqui é o, é o segurança corrupto, que vai passar para o carcereiro corrupto, que vai passar para outro, que vai passar para outro familiar, aí tem que ter alguém em contato no outro presídio, e mais um segurança corrupto, e mais um policial corrupto, e mais um carcereiro corrupto. E aí você chegava na informação em outros líderes. A quadrilha toda está lá em Brasília, cara. Essa é a realidade. Os políticos mais perigosos desse mundo, os criminosos mais perigosos desse mundo, estão lá em Brasília. Então agora acabou de facilitar todo o esquema de gerenciamento do PCC sobre a falsa bandeira de segurança. Vocês acham que se o PCC não quisesse uma Marcola fora das grades, eles não fariam amanhã? Vocês acham que eles não conseguiriam parar o Brasil inteiro se precisasse? Eles estão em todas as esquinas de todas as cidades de todo o país, cara. É um poder secreto. É um poder ali a estilo mafia italiana. Inclusive, tá? Eu tô mostrando aqui imagem para vocês desse é uma minissérie, tá? Eu recomendo para quem tem o HBO Max, quem não tem aí ó, tem vários sites para ver, tá? PCC Poder Secreto. Aqui mostra apenas nesse documentário o início, a trajetória até os dias de hoje, mas não mostra com profundidade até onde eles estão alcançando. Nós vimos que nesse documentário, que a cartilha do PCC, isso é de arrepiar, de dar medo, é idêntica ao do Partido dos Trabalhadores. Ela é completamente voltada. Existe uma cartilha, existe uma constituição do próprio PCC, que é um por todos, todos por um, um trabalha para todos, todos trabalham para um. É, tem a mesma ideologia de Marx, é marxista esse PCC, que simplesmente foi ignorado no início e hoje se torna esse grande monstro. Até onde pode alcançar? E vocês acham que Marcola é o único? que ele é o único que pode controlar. De repente, Brasília, a gente não sabe mais o que está acontecendo. Tem mulheres sendo soltas, né? mulheres de, de pessoas perigosas, de políticos perigosos, de traficantes perigosos, de todo tipo de criminoso perigoso, sendo solto literalmente soltas, literalmente, para colocarem ali tias do zap. Vândalas, tias do zap. Isso daqui é a realidade do nosso país. Mas por que tudo isso é possível? Porque... Nós temos a ideia de política para ajudar os pobres, política do socialismo, a política do bem-estar social. E para o bem das girafinhas, dos índiozinhos da Amazônia. É uma grande mentira, é uma grande farsa. Eles consideram completamente o fator corrupção, principalmente esses acadêmicos imbecis. Desconsideram o nível que chega à maldade do ser humano. Então, para cada dinheiro que entra para o Estado, para cada um centavo que entra para o Estado, é um centavo que vai para a máfia também. E é por isso que esses caras estão tão poderosos. Porque eles se apropriaram de uma estrutura socialista. Então, eles não precisam controlar o mercado. Eles só precisam controlar um ou outro político. E o Brasil inteiro está nas mãos deles. Isso é algo que a gente não está falando hoje. É algo que eu estou denunciando lá há mais de sete anos. É algo que é a única pauta desse canal. O Brasil é um Estado narcotista. É um Estado onde nenhum, nenhuma coisa passa se não tem aprovação do crime organizado. E é questão de tempo até essa verdade ser revelada. Temos mais coisas aí vindo. Podem ter certeza que vão para essa narrativa certo aumento dos presidiários né? aumento de salário para eles que é maior do que o salário mínimo ou seja não compensa no Brasil você trabalhar compensa você roubar e aí você fica lá recluso comendo para caramba e sua família ainda ganha uma grana se o PCC não controlou o Estado meu Deus do céu né imagina se controlasse como é que seria essa porcaria aqui tá certo eu quero saber a opinião de vocês muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.